É, então, eu escolhi o texto da Margaret Atwood, do conto da Aya, em que se trata de uma história de uma sociedade distópica, totalitária e fundamentalista, teocrática, em que as pessoas vivem oprimidas, principalmente as mulheres. Então, eu vou ler um, texto, um trecho. Isso não é uma história que estou contando, é também uma história que estou contando em minha cabeça à medida que avanço. Conto em vez de escrever, porque não tenho nada com o que escrever, e de todo modo, escrever é proibido. Mas se for uma história, mesmo em minha cabeça, devo estar contando-a para alguém. Você não conta uma história apenas para si mesmo. Sempre existe alguma outra pessoa, mesmo quando não há ninguém. Uma história é como uma carta. Caro você, direi. Apenas você, sem nome. Acrescentar um nome acrescenta você ao mundo real, que é mais arriscado, mais perigoso. Quem sabe quais serão as probabilidades lá fora de sobrevivência, de sua sobrevivência? Eu direi você, você, como uma velha canção de amor. Você pode ser mais de uma pessoa. Você pode significar milhares. Não estou correndo nenhum perigo imediato, direi a você. Fingirei que você pode me ouvir, mas não adianta, porque sei que não pode.